Número nas placas de indicação, número em relógio, número, se vamos votar, estão lá os números dos candidatos, os números na urna, nossa idade, nossa altura, nosso peso, nos alimentos, a gente tem o peso dos alimentos, é, quando nascemos, quando morremos, então, assim, todo lugar que a gente olha tem número, o número dos nossos calçados, das nossas roupas, então, o número, ele está presente em nosso dia a dia, de uma maneira, assim, muito, muito presente mesmo. E o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, que a gente vai ver hoje aqui, nessa parte aqui, dezena, centena e unidade de milhar. Ele é pautado nesses algarismos aqui, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos aqui, nós podemos formar qualquer número. Se eu quiser formar o número... 15, por exemplo, eu vou pegar o 1 e vou pegar o 5 e vou formar o número 15. Mas se eu quiser formar o número 150, eu pego ó, o 1, o 5 e o 0. Então, se eu quiser formar o número 7890, 7890, a gente com isso aqui, é, os números eles são infinitos, podemos formar muitos numerais usando. Só esses algarismos aqui. Dezena, centena e unidade de milhar. Bem, por que, que a gente chama o sistema de numeração de decimal? Porque nós agrupamos de 10 em 10. Veja, aqui nós temos ó, 10 unidades formam uma dezena. Então, agrupamos 10. 10. 100 unidades equivale a 10 dezenas, que por sua vez equivale a uma centena. Então, aqui a gente agrupou ó, 10 dezenas, ó, agrupamos 10. 10 grupos de uma centena corresponde a 1.000 unidades. Então, a gente agrupou agora, juntamos um grupo de 10 centenas. Então, olha os agrupamentos, sempre de 10 em 10. Aqui nós temos, para ilustrar o que eu estou dizendo, nós temos o material dourado. O material dourado, ele é constituído, ó, de cubo, barra, placa e o um cubo maior. Veja, é, é, o material dourado, ele vem numa caixa, ele é de madeira. Então, ele vem com mil cubinhos desse, ó, mil unidades. Ele vem com dez... Barras de 10, né? Porque uma barra dessa aqui, ó, tem 10 cubinhos desse, ó. Se você contar aqui, vai dar 10 cubinhos desse. Aqui, ó, nessa placa aqui, nós temos 100 cubinhos desse e temos 10 barras dessa. Então, olha o agrupamento que eu falei, né? Aqui, nesse cubo maior, nós temos, ó, aqui nós temos 1.000 cubinhos. Nós temos 10... Centenas, 10 placas dessa aqui com 100 e temos 100, 100 barrinhas dessa de 10 e 1000 cubinhos desse aqui de unidades. Ou seja, voltando, o cubinho aqui é uma unidade. A barra aqui é uma dezena ou 10 dez unidades. A placa, ela é uma centena ou 10 dez dezenas ou 100 unidades. E esse cubo maior ele tem ele é um milhar, ou dez centenas, ou cem dezenas, ou mil unidades, ordens e classes: em um número cada algarismo ocupa um lugar. Esse lugar indica a ordem desses algarismos. Agora vamos ver o que acontece com esse número 19. Veja. Aqui é a primeira ordem, aqui é o lugar que o 9 está ocupando, unidade. Aqui é a segunda ordem, o lugar que o 1 está ocupando, da dezena. Logo, 10 mais 9 é igual a 19, que é o que nós temos aqui. Uma dezena mais 9 unidades vai dar 19. E aqui nós temos a terceira ordem, a ordem da centena, que no caso do número 19, nós não, não ocupamos o, o lugar da centena. Aqui, unidade, dezena e centena formam a classe. Então, uma classe completa, ela precisa ter unidade, dezena e centena para completar a classe. Nesse caso aqui, nós temos o número 1641. Então, aqui nós temos, ó, a primeira classe, todo esse grupo aqui, ó, a primeira ordem, a segunda ordem, a terceira ordem, unidade, dezena e centena, forma, ó, essa primeira classe aqui, a classe das unidades simples. Para a classe estar completa, precisa, ó, da primeira, segunda e terceira ordem. Aqui nós temos o, a unidade de milhar, o número 1, um, a quarta ordem. É, aqui a gente já está em outra classe, porque essa daqui já está completa, aqui a gente já entrou em outra classe, a segunda classe, a classe dos milhares. Só que nesse número aqui, a gente só tem a unidade, a gente não tem a classe, a segunda classe completa. Então, aqui a gente tem o 1 um que está na segunda classe, mas que essa classe aqui está faltando ainda a dezena e a centena. No número 1641, nós temos unidade simples, dezena simples, centena simples e uma unidade de milhar Compor e decompor numerais. Observe, aqui nós temos, ó, uma unidade de milhar, três centenas, duas dezenas e nove unidades, 1.329. Aqui, ó, nós compomos esse número, ó, 1.329. Nós compomos o número. E aqui embaixo, nós vamos decompor este número. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o 1 um é unidade de milhar, então é mil mas o 3, que está ocupando aqui a ordem da centena, ele aqui, ó, 300. O 2 está na ordem da dezena, ele é 20. E o 9 está na ordem da unidade, ele é 9. Agora, é, vale ressaltar que nós já sabemos que o número ocupa um lugar. Esse número tem um valor posicional. O valor desse número vai depender... Do, do local que ele esteja, do lugar que ele está ocupando. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 9, aqui nós temos 9 unidades, o 9 vale 9. Se eu pegar o 9 e colocar aqui ó, no lugar do 2, esse 9 aqui não é 9 mais, ele vai passar a ser 90, porque ele está na, no lugar da dezena, na ordem da dezena. Se eu pegar o 9 e colocar aqui na ordem da centena, a gente, esse 9 que já foi 9, que já foi 90, agora vai ser 900. Se eu pegar o mesmo 9 e colocar aqui na unidade de milhar, o valor do 9 vai mudar de novo. Ele era 9, ele ficou 90, depois foi 900 e vai passar a ser 9.000. Porque vai depender do lugar que ele ocupa. O valor de qualquer número vai depender do lugar que ele ocupa. Se for unidade é unidade, se for dezena é dezena, se for centena é centena, se for unidade de milhar, unidade de milhar e daí por diante. Aqui a gente tem a bibliografia da revisão de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.